Um dia pra todo mundo que tá chegando aí. Mais um dia pra nós poder fazer melhor do que ontem, né, mano? Vamos ver se eu vou conseguir. Ó o cara já me farpando aqui, velho. Ele sabe como é que é o Shane, né, mano? Vou mandar só o joinha aqui. Acho que ele ia pedir jungle, né? Puta merda. Salve quem descobri meu mono por causa de tu. Só a mamada monstra. É Fiddle, né? Spama esse boneco aí, o máximo que você conseguir, velho. Marquei qual o nome do gatinho preto de ontem. É dois, tem dois gatinhos pretos. É o Faísca e o Fumaça. Saiu esse nome deles aí. Por que tu usa botinha em vez de cronômetro? Porque, tipo, eu vou pegar o cronômetro seu. Ele vai ficar meio que vendido no lance, né, mano Eu faço o um abraço do Manico do segundo item A, a isônia de terceiro Ele fica meio que inútil o cronômetro por muito tempo Mas a botinha é melhor Porque ela dá uma economia top E ela me dá mais speed, né Essa botinha, ela dá mais 10 de speed É bom pro Fiddle Eita, os caras já estão tá invadindo, né, mano Vou mandar um sim no wall aqui Só os caras ficar ligados Só aquele sim Você viu que a movimentação deles já ficou como? Nós compra ou não compra, velho? E agora, José? Sai fora mesmo da minha base Da minha Jagui Ah, esses caras tá folgado. Eu vou startar no Bloom Mano, vou querer dar o primeiro gank bot eu, Esse jogo eu tenho que snowballar mid bot, hein, velho. Eu tenho o Lucian, eu tenho o um Pantheon, mano Eu tenho que jogar com esses caras early game, não tem como, velho. Quer dizer, flash aí pra eu dar um subzinho? É sério, Over? É sério o flash pra você dar um subzinho? Dá o sub primeiro que eu flasho, vai querido, Mano, o cara liberou mesmo, vou ter que flashar mas eu só vi Valeu, véio. Over drive w pelo Twitch Primezão aí. obrigou eu a flashar aqui Mas obrigado pelo Twitch prime. seja bem-vindo, meu querido Estamos sem flash pra matar dar o bot, mas acho que não tem problema Aliás, até tem, né? Jogou o e as três skills normal porque é um Graves, né, mano? Acho que ele pode me invadir. Engraçado que o Graves gankou mid e ele nem, nem fez o head mano. Lá vem essas músicas de fazer neném, né, mano? Cedinho, né? Pensa que delícia. E aí, acertou, morreu, mano. Será que tem um Ward onde eu tô? Tá o Xerint que tem um Ward onde eu tô, velho. O Xerinte que tem um Ward onde eu tô, mano. Ah, mano, não quero ter que dar B, velho. Eu quero matar alguém, velho. Tem que ser Dive mid, velho. Perdeu a passiva, graças a Deus. Nossa, o bagulho dela vai me revelar? Ah, mano, que isso, cara? Dá essa colheita então. Tem que matar esse cara, velho. Só que ele, tá, ele gastou o fur, calma. Vai ser bem difícil matar esse cara, velho. Morreu o Grave aqui? Nossa, tomei muito dano, hein, velho. Caraca, velho, por que, que eu tomei tanto dano dessa, desse cara? E por que, que o Grave Star nível 5, mano? Ele farmou tanta wave assim, aí. Calma, nós não ganhamos isso aí, calma. Aliás, até ganha, mas tem que ser na calma, mano. Dá um dano, dá um dano, dá um dano, dá um dano. Caralho, tô calmo aqui, hein, fi. <coughs> calma, que tá perigoso. Tem que arrumar essa wave, você arruma sozinho. Ele não vai arrumar sozinho, né, mano? Deixa eu ajudar ele a arrumar o wave. Haha, <risos> <risos> olha o jeito que o cara morreu. <risos> Pega ele! Ai, se ele não tem flash, nós matava também, mano. Mano, olha o jeito que o cara morreu, que estranho. Eu vou dar um over aqui que eu não recomendo, já era pra eu estar dando B, mas tá tudo bem, véi. Pensando em dar o além do big over, véi, o big do big over que ainda vem em mid e tentar matar essa LeBlanc, véi. Eu acho que não vai ter dano, mas vamos tentar. Ah, mano, olha onde tem um ward. Unlucky, hein, mano. O Waves deve ter roubado meu bot side inteiro, então... Isso que eu tô fazendo é bem errado, Mas eu errado, só vi a mas... cabecinha, véi. Mas se eu conseguir cobrar esse Guinar, pelo menos tá bom, véi. Valeu, Cezinha ox 009 mano. Obrigadão pelo Twitch Prime aí, Cezinha. Seja muito mais que bem-vindo aí, meu guerreiro. Será que tem dano, família? Eu não sei, nós vai descobrir agora. Tem pra caralho. Vou ter que puxar o wave? não. Vou só dar B. E aí, esses caras não vai deixar eu fazer o drag não? Que história é essa? que é isso? O que tá acontecendo aqui? aí, galera do YouTube. Calma aí que nós vai resolver esse problema aqui. Daqui a pouco nós volta a dialogar aí. Nossa, por que, que o drag... Ô oh, o drag bugado, vocês viram? A Leblanc tá por aqui, ela pode estar roubar. Sabia, sabia, eu tinha certeza. Tá, deu tudo certo, show. Consegue sair vivo aí, meu bom Tô Tentando tankar aqui o possível pra tu, velho. Ai, a Nami tá aqui, mano. Vou ter que desviar da bolha. Ela, a Nami tá sem mana, nem vi que ela tava sem mana. Pode ser a Nami mesmo, mano, luta nela, faz alguma coisa, pega ela. Ai, eu também tô sem mana, ah. velho. Puta que pariu, pera aí. Ó, oh, pegou, hein? Eu vou dar a Fear em vez de... Facão! Alto ataque Vale! tem que puxar o wave? Tem, então eu acho que eu vou curar minha mana. Mano, eu tô quase apertando o R pra puxar essa Eeveevee. Curei minha mana no Rio, vou dar um Insta-W aqui, vai. Ai, Pantheonzão. Putz, já foi mais bad Será que eu ainda roubo a placa dele, mano? Se eu roubar a placa dele aqui, o cara vai te ultar comigo Só sai Ai, olé Sai fora, menino feio hum, Passinho na corrente Vai pegar eu não, filhão É monofida há quanto tempo? Desde o rework dele, mano Só que eu já jogava com o antigo sup Só que esse aqui que eu virei mono depois do rework, 100% O que eu faço aqui? Será que eu tento matar esse rapaz, mano? Vamos tentar? Vamos descobrir se eu tenho dano pra matar ele? Pra que lado que ele foi, será aí, mano? Será que eu ulto ali? Vamos tentar? Não custa nada a tentar, né? Ah, ele cancelou minha mamada, velho. Então por isso eu vou morrer. Tô vivo. Mano, ele cancelou minha mamada. Se eu vier farmar a Django, a vai me matar. Eu vou só dar B. Será que vai pressionar a Leblanc aqui? Não, ela voltou a mid. Tá. Mano, o, o, o Guinar conseguiu no último instante conseguir trocar o bagulho de mim E eu não consegui dar a mamada, tá ligado? Ele stunou bem na hora que ele destransformou Eu tinha que ter segurado o W então, né, velho? E eu acho que eu não dei fear ele no R, tá ligado? Tudo isso aí fez eu não matar ele Build de coletora, você não gostou? Pro Fiddle, mano, coletora? Uai, mano, o que, que é coletora? Ah, o noturno, né? Ah, noturno Mano, é bom, velho é um item muito bom. Você vai dar muito dano com ele. Muito mais do que o protobelt. Só que eu gosto da utilidade do protobelt. É aquilo que eu falo sempre, né, velho? Será que tem dano? Descobri agora. Morri? Descobri agora também. Hum, feels bad. Será que eu tinha que ter flashado o Insta? Ó! Oh! <risos> hum! O que será que eu podia ter feito diferente? Tô tentando pensar aqui Eu podia ter flashado a bolha da Nami, tá ligado? Acho que eu podia ter feito isso e eu não fiz, velho Eu dou IK nessa LeBlanc, quer ver? Olha lá, já usa tudo O Sinus tudo com ela invi mesmo Ela nem entende nada, só morre Não sei cadê o Graves, mas acho que eu vou fazer Esse esse Drake mesmo não só... Aliás, ele deve estar tá alto, né? Pela movimentação da Nami, talvez ele tá alto, velho Vambora. Muito ruim foco Não é que o foco do horizonte é ruim, mano É que eu acho que tem item melhor e mais barato, tá ligado? Tem jogo que de Fiddle você tem que fazer Morelo Tem jogo de Fiddle que você tem que fazer Void Então é situacional Aí tem item melhor do que o foco, tá ligado? Em várias situações Ó, oh, tô aqui, tô aqui Uma risão da massa aqui nos meninos, ó Esse aqui tá sem flash, que eu tô ligado Ô, oh, Nami tanque, hein, mano Calma, eu quero participar da treta, só que eu tô bem low, né, mano? Deixa eu ver se eu curo um pouquinho antes aqui, rapidão, mano. Aqui, ó, só vou curar, agora eu vou pra luta. Piu! <risos> Nossa, esse auto-ataque foi o piu né, velho Ah, mano, valeu a pena flashar pra matar esse idiota, velho? Será que valeu a pena esse flash pra matar o Graves? nós fazer Baron, valeu, vai. Ah, não sei não, hein. Tem chance desse Veigar roubar, hein, mano. Tem, tipo, muita chance desse Vhagar roubar, velho. Vou tentar matar ele assim, ó, se liga. Ai, calma, calma, calma. Ai, sai fora. Só sai, só sai. Caralho, foi engraçado ali, né? Mamada fantasma, né, mano? Adoro o Fiddle, mas fica muito papel, papel, viado, olha, olha meu Fiddle aqui, eu tô com 2.400 de vida. Eu ouso em dizer que eu tenho mais HP do que do que o meu Volibir, velho. Será que eu tenho mais HP que o Voli, mano? Vamos ver, hein? Deixa ele nascer pra eu ver. O Voli tem 2.100 de vida, mano, tem um Volibir com 2.100 de vida, mano. Eu tenho um 2.400, tudo bem que o Voli tá fraco, né? O Voli tá nível 12, né? Não tem Nice uh, Dá pra pegar esse rapaz Eu quero colheita só Volta aqui Volta aqui peixinho Esse meu de voltar Eu pego eles mano. Ai grosso né Podia ter usado as horas Podia Mas grosso né mano Mas morre aí Tô afim de dar um penta hein mano Tô sentindo cheirinho de penta Vou tentar correr atrás dele Nossa Não conseguiu voltar no bagulho amigão Aí Disney hein mano Quero dar penta, mano. N-out. Ah, Veigar, lembra do flash que você deu em mim? Então toma esse aí, ó. É, eu lembro. Ai, ah, vai me secar. Não! Tanca aqui, família! Tanca aqui, família! Olha o betão todo na maldade, hein, mano. Safado.